É impressionante como uma simples frase pode destravar sua vida financeira. Se você repetir essa frase três vezes ao dia, todas as portas de abundância financeira e prosperidade vão começar a se abrir na sua frente e te fazer manifestar mais dinheiro. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Misael Michel, que bom que você veio. Hoje eu vou compartilhar uma frase para você repetir três vezes ao dia e essa frase te ajudará a destravar a sua vida financeira por dois motivos. Bem, o primeiro motivo é que você enxergará o dinheiro através de uma outra perspectiva, através de outros olhos. E o segundo motivo é que se você enxergar o dinheiro através de uma outra perspectiva que é justamente o que essa frase fará, você se conectará com a consciência do dinheiro. E acredite, a consciência correta sobre o dinheiro vai destravar suas engrenagens mentais para você manifestar mais dinheiro. Por isso que você deve ficar até o final desse vídeo. Ó, saca só, presta atenção. Mais importante que a frase que eu vou compartilhar contigo é saber por que essa frase, se repetida, vai destravar sua mentalidade sobre o dinheiro. E para que isso faça mais sentido, nós vamos criar um outro significado, um novo significado sobre o dinheiro. Veja aí, dinheiro é uma ideia, ideia é energia. Para fazer essa quantidade X de dinheiro, eu estou a uma ideia de distância. Perceba que interessante, Este novo significado sobre o dinheiro deixa o mesmo mais acessível, não é mesmo? Bem, o dinheiro físico, o papel ou moeda... É apenas uma representação física do mesmo. Você concorda comigo que, para uma pessoa quebrada financeiramente, é mais fácil para essa pessoa acessar uma ideia e investir energia nessa ideia do que ter acesso a uma quantidade X de dinheiro que ela deseja no formato físico? Concorda comigo? Todo mundo pode ter acesso a uma fonte inesgotável de ideias. Mas nem todo mundo tem acesso abundante à representação física do dinheiro. Tá fazendo sentido? De agora em diante, pense no dinheiro como sendo uma energia que é acessada através do investimento de ação e dedicação em cima de uma nova ideia. E essa consciência sobre o dinheiro, que não é algo físico, mas é uma ideia te deixará mais próximo a ele. Bem, levando em consideração que você entendeu a importância sobre a consciência do dinheiro, agora você está pronto para a frase. Veja aí. O dinheiro vem abundantemente até mim, de diversas fontes e contínuas bases, e comigo fica para a expansão da minha riqueza. Se eu não estou muito enganado, essa frase é do Dr. Joseph Murphy. Se você citar essa frase três vezes ao dia, ao acordar, no meio do seu dia e antes de você dormir, tendo a consciência de que, né, agora, de que o dinheiro é uma ideia e que isso aqui é apenas uma representação física do que o dinheiro de fato representa, e ideias são formadas por energia, através da sua ação, através da sua dedicação, você estará também sugestionando a sua mente subconsciente de que você está preparado para receber ou manifestar o dinheiro de forma abundante também no formato físico. Outra coisa que você também pode fazer é escrever essa frase em um cartão e ler várias vezes ao dia. Inclusive, é justamente o que eu faço. Veja só que interessante, aqui na minha carteira eu tenho um cartão com justamente com essa frase. Veja aí. A galera que tem acesso a este cartão são todos os que têm o meu livro, Os Códigos da Manifestação. Quem tem acesso ao meu livro sabe por quê? Eu peço para escrever nesse cartão, beleza? Lembre-se do seguinte, ó. não tem a ver com mágica, tem a ver com acesso de consciência. Para que o dinheiro seja abundante em sua vida, é necessário acessar a consciência correta. Certo, mas que consciência? Bem, aquela que acredita na única verdade de que o dinheiro de fato está acessível através da concretização de ideias, através das ações. Ao repetir essa frase no mínimo três vezes ao dia, você estará imprimindo essa verdade em seu subconsciente. Que por sua vez, começará a encontrar formas e possibilidades no exterior para validar essa nova crença sobre o dinheiro. Tem uma frase bem interessante de Joseph Murphy que diz o seguinte. A lei da vida é a lei da crença. Se você tomar posse da crença de que o dinheiro verdadeiramente vem de forma abundante até você, de diversas fontes e contínuas bases, e com você fica para a sua expansão, para a expansão da sua riqueza, do seu império, se você acessar e tomar posse dessa crença, você vai ver que, aos poucos, você vai encontrar formas para validar essa crença. A lei da vida é a lei da crença, lembre-se disso. Inclusive escreva essa frase aqui nos comentários, a lei da vida é a lei da crença. Eu vou te dar uma dica, se for para você escolher entre repetir antes de você dormir ou repetir durante o seu dia, escolha repetir três vezes antes de dormir. Existe um segredo que somente alguns especialistas têm acesso e que eu compartilhei através de um outro vídeo meu aqui no canal. O que eu compartilhei através desse vídeo é que acontece algo bem interessante em seu cérebro antes de você dormir, que em outros momentos do seu dia não acontece. Então se for, mais uma vez eu digo, para você escolher entre repetir o dia todo essa frase aqui ou... Três vezes você repetir antes de dormir, escolha antes de dormir. Então, se você quiser assistir esse vídeo onde eu explico sobre este tema, você pode clicar no card que está aparecendo em algum lugar aqui em cima. Tá bom? Depois... Fica à vontade para assistir. Bem, eu espero que essa conversa rápida tenha contribuído contigo. Faça o exercício de repetir essa frase três vezes ao dia ou três vezes antes de você dormir e depois me conte o seu progresso. Vou ficando por aqui. Te deixo um forte abraço e nos falamos em breve. Tchau, tchau.